Olá, meu nome é Luan Marques Antônio, tenho 24 anos e hoje eu estou fazendo o curso de Técnica em Qualidade pelo IEF Sul de Minas. E este é o meu mundo no IEF Sul de Minas, aonde existe uma facilidade muito grande de conseguir tirar dúvida com os professores, com os nossos tutores, aqueles que estão ali durante todo o curso nos ensinando, tendo a paciência de nos explicar. Eles têm um cuidado muito grande, desde o início da sua matrícula até o final e a conclusão do curso aonde eles se importam com você, eles estão com você. Hoje eu estou fazendo o curso à distância, pois a minha cidade não possui um polo, o polo mais próximo fica em outra cidade, mas ainda assim eu me sinto muito bem aparado, muito bem recebido e consigo de forma eficaz fazer o curso e estar tá progredindo na minha carreira profissional. E esse é meu mundo onde a facilidade de entender o ambiente virtual de aprendizado está muito bem explicada, muito bem dita, muito bem elaborada. onde eles te disponibilizam um curso para que você possa aprender a fazer parte desse ambiente de aprendizado para que quando se iniciar o curso você não perca tempo aprendendo, perguntando e ainda assim, se alguma coisa passar despercebido, a todo momento você tem contato direto aqueles que podem te ajudar. Mesmo à distância, nós temos também alguns encontros presenciais, né, que são esses polos que ficam em determinadas cidades, as quais eu gostaria de falar para vocês também. O IEFSU de Minas ele possui oito unidades localizadas em Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. Este é o meu mundo em Éfeso de Minas, onde te proporciona colocar em prática aquilo que você tem aprendido e te impulsiona para o mercado de trabalho de forma eficaz e direta. O Sul de Minas também acarreta alguns prêmios, não somente no Brasil, mas mundo afora. Gostaria de destacar também o IF Rio Grande do Sul. O Instituto Federal ele pode te levar a alçar voos altos, assim como a história de Camille e Laura. A criação das estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul o IFRS, em usório alçou voos tão, tão altos que o projeto foi escolhido para representar o Brasil no prêmio Jovem da Água, que acontece anualmente em Estocolmo, na Suécia, e celebra jovens inovadores entre 15 e 20 anos de idade de 30 países. Essas duas jovens brasileiras que ganharam um prêmio de excelência na Suécia, elas produziram um absorvente biodegradável com um custo de apenas 2 centavos. Esse é o tipo de oportunidade que o Instituto Federal pode te oferecer. Este é o Meu Mundo, IF Sul de Minas.